Estamos aqui mais uma vez hoje para fazer um negocinho diferente. Hoje a gente veio para praia. Hoje não, faz uma semana que a gente está aqui. Ai meu Deus, é um carro aqui, ó. Faz uma semana que a gente está aqui e eu esqueci de gravar, perdi a câmera, fiquei bêbado, estou uma semana bêbado. Mas vamos filmar um pouquinho de hoje que a gente vai embora já. E é isso mesmo, um beijo na boca de muito ideal. Mano, eu adoro essas ruas de praia porque todas as ruas de praia são iguais. Tipo assim, todas. A gente se perdeu ontem, a gente. Foi andar pra comprar vodka, não é achamos é um lugar sol, que vendia, tava viu? tudo fechado, porque na praia, assim, da 10 horas tá Essa tudo fechado, só o centro igual. tá aberto. E, mano, as horas é tudo igual, parceiro, olha isso aqui. Mas olha só, chegamos, chegamos. E, mano, eu tô com medo real de testar essa câmera. Eu nunca testei ela, ela é a prova d'água, é uma GoPro. Eu nunca testei ela, vou testar hoje pela primeira vez. Ou vocês verão esse vídeo, ou vocês não verão. Chegamos, chegamos. Que coisa linda, meu. Eu falo, toda a rua de praia, eu já fui pra Pernambuco, já fui pra Lagoas, já fui pra Praia Grande, Rio é Tietê. Igual. Mas é tudo desse mesmo jeito, assim, ó. É tudo igual, é tudo igual. Não muda. Não muda. Meu, eu amo praia. Deve estar tá maior ventão, mas eu amo praia. E aqui é deserto, olha Que delícia, Olha que delícia. Olha o tutu, olha o tutu, meu. E, meu, vamos sentar ali já, fazer os calpões de vodka, se embriagar, ficar milanesa na areia, e é isso. Porque eu sou igual quando eu era criança, eu venho pra praia, eu me divirto, eu como areia, eu coloco areia na bunda, eu chego em casa, eu vou tomar banho, na hora que eu olho na minha cueca, tem um quilo de areia, sempre assim, mano. Três semanas com a areia. Três semanas com a areia no toba, mano. Olha que delicinha, meu, olha que delicinha, meu! Que delicinha! Que <risos> delicinha! Me dá um abraço e diz que me quer Confia na amiga errada Ela já me contou, sabe como é mulher Não tem mais o que é Olha que retardado Olha que trouxa <risos> <risos> Ó, vim, a, a, Tem um bagulho nada a ver aqui água, voltar Tem um bagulho nada a ver aqui Vou voltar Vamos entrar lá pra ver que eu botar essa bodega. O foda é que eu tenho muita agonia. Eu sou muito chato com areia. Eu sou chato com. Sabe, tá concha que fica no Mario. Ficando agora, igual agora, ó. ó Não é legal. Isso não é legal. Eu tenho agonia. Ai, grudou uma sacola no meu pé, que susto. Mano, tá muito nojento aqui. Não dá pra ficar aqui. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Desculpa. Vamos lá. Eu tenho mó nojo, já grudou uma sacola no meu pé Eu sou mó viadinho com essas coisas, sou muito chato Não acho legal, não acho, frescurente Pior tá que o vídeo é eu reclamando, já reclamei umas 30 vezes Aqui é aquelas praias que, tipo assim, tem uma fileira inteira de concha Aí você passa a fileira e é tranquilo, é só areia Mas não dá, eu tenho medo de pisar nos bagulhos Eu piso no bagulho, meio estranho é uma estrela do mar é pro alto já fico assustado é horrível. Mano, uma coisa que eu não tenho coragem nem que me paguem aquilo ali. Eu não sei se dá pra ver, mano. É que ele tá muito longe. <risos> Ó o bichão de paraquedas lá, cuzão. Mano, eu tô com uma barriguinha de chope, cuzão. Uma semana aqui na praia bebendo, eu já fiquei com pancetinha, cuzão. Mano, pior que quem olha de longe, dá pra ver nitidamente que ela está tá muito bêbada. Eu no time do Corinthians, que eu imitei. Quem MT? Uhum. Ó, ó. Ó, tem que fazer assim, ó. Chegamos no time do Corinthians no, ali no Napoli da Itália. Quem é MT? Você sabe quem é? Quem você acha que é? Vou ali no vestiário, dá uma aceleradinha no jogo. Ah, MT bem assim, ó. Pra quem não sabe, eu sou um. Belo imitador. Eu imito qualquer pessoa. Ó o oh, Paulo Guedes. Oh, o Paulo, oh, Paulo Guedes. Minha boca tá, é. Seca, é. Minha boca Paulo tá seca. Paulo Guedes. Lá atrás. <risos> pra viu, <Brasil. risos> Mano, eu vi esse vídeo do Gil. Nossa, tô falando tudo errado já. O vídeo do Gil do Vigor é muito bom, velho. Brasil! Mano, olha que sinistro isso aqui. Cheio de areia dentro. Não, mas é pelo lado de fora, né? Ah! <risos> ah! Eu falei, caralho, eu tô bebendo um quilo ah. de areia. Não, faz sentido, faz Que susto. Eu vou mandando, eu vou mandando no canal Aê, Arthurzinho, para de beber e vem chupar meu pau Eu vou falar na improvisação Eu vou comer o teu botão Cê falou de comer botão, cê sabe que eu não sou boboca Aê, cê tá ligado? Cê é idiota Na rima eu chego na improvisação Você é viado e vai me dar o grande cuzão Ei. Ah, E o cuzão eu não vou dar Porque eu sou idiota no toco, eu vou chupar Eu vou chupar, eu vou meter, eu vou rasgar Nessa sua bunda Vou improvisar Morreu Suas costas tá tudo suja Ai filha da puta Suas costas... Vai mijar. Vai fazer o que ele mais faz Vai morrer aí com as Olha só, mas olha só. Tá vivo? Entrando na areia no meu Nossa, deixa eu molhar o foguete. Ah ah ah, olha o YouTube, ah, viu? Olha é o YouTube, parça. Olha o YouTube, Fabrício. Eu gosto assim, muito cheirônia. Eu gosto assim das pelinhas. Tomou oh, é couro, foi. <risos> Mano, tipo assim, ó, eu entrei no mar agora, eu tô desesperadamente com frio, mano. Eu tô literalmente congelando, que horror, mano. Nossa, tá ligado quando você tá louco que tá com frio, mano? Eu tô assim, mano. Ele não para, ele não para. Ele é uma máquina. Alô, baby, dobra pra produção aí, que a gente bebe, eu vou soltar de Ai. ela Ai, volta a vida. <risos> <risos> brincadeira que eu tô olhando com cara, brincadeira Ou não, toda brincadeira tem que fundo de verdade produção. <risos> Mas é o que? A gente teve uma brilhante ideia ali no parquinho, porque a gente tava sem fazer nada ali E eu já tô loucão, mano, eu falei, vamos pra lá, mano, Vamos dar risada, vamos lá Mas, tudo Mas sabe qual da hora? Quando você anda com a câmera na mão assim, todo mundo acha, todo que, mundo acha que você que é, que é famoso, todo mundo olha, tipo, quem é aquele cara ali? Sou magal, caralho? Ô, parça, aquele brinquedo ali, ó, aquele brinquedo ali, já morreu gente nessa porra aí Eu não lembro em qual parque foi que morreu gente, mano, deixa eu abaixar o som não, não foi todo mundo. Teve esse brinquedo aqui. Não, teve uma pessoa que soltou pessoa um, aí, um desses pô, bagulho e né? morreu. Não, ó, Mas não foi aqui. Ó, o que aconteceu? onde Uma mola. Olha, tô falando. Olha o perigo. É perigo. É de algum brinquedo, hein? Olha o perigo. É algum A mola de algum brinquedo que saiu, alguma criança vai morrer hoje à ó, noite. É golfinho, com o parça. Nossa, Deus me livre o que eu tô falando. Ó, Nossa, que com golfinho parça. sinistro, parça. Olha isso aqui, mano, nossa, Vamos mostrar mano, o bob, o que bagulho sinistro, parça, frente. não, pera aí, deixa eu ver mais uma porra aqui, tio, Credo. mano, que bichão sinistro, isso aqui é lixo, eu sou droga, oh, os guardiões da galáxia tá procurando é. o Groot, e o Groot tá aqui, ó bem desse, nossa, olha o Ben 10, com a cara amassada, menina super poderosa, parece duas prostitutas, olha o ursinho Poo depois assim, <risos> Olha que coisa feia, parça os Youtube, caramba. me paga aí que eu vou fazer uma reforma aqui, mano Nós julgamos, Não, os não olha, olha o só... Bob Esponja <risos> Mano, mostra mais de longe, de longe. <risos> Que bagulho sinistro, assim, se eu sou criança eu Nossa, saio correndo cara, daqui, cara, parça é Você vai tomar uma bronca, vai passar um tiozinho aqui, ó O tiozinho já olhando ali, ó, o tiozinho olhando Não, sai daí, sai daí O tiozinho tá olhando, já não John, vai tomar mó John, bronca, John, não dois marmanjos andando no bagulho Parça, isso aqui deve ser da hora Não, se liga nisso aqui é tipo causa do terror, só de sem carrinho. Nossa, parça, me deu vontade de vir aqui, mano, na moral. O foda é que aqui abre daqui tem... umas três horas. É. Mano, pior que eu ainda não me acostumei, que eu tenho um canal no YouTube, e eu fico com vergonha, eu fico andando assim, eu tenho vergonha de gravar, fica todo mundo olhando, porque ali tem uma galera ali, e fica todo mundo tipo, quem é esse cara? Eu acho mó da hora isso, mas eu tenho vergonha ainda, mano. Ah. Eu <risos> gemida do nada. Não, eu tô cansado, pior que eu tô cansadão, não aguento mais andar, né, Zandu já... 39 km nove quilômetros aqui, não. <risos> não tá dando mais, não. Ó! Oh! Não, se liga. E tocando Hungria. Detalhe. <risos> não, mas é o quê? <risos> mas olha só, ó. Olha, <risos> ó. Olha só, <risos> vai, mano. Tem <risos> uns manequim, mó gostosos, né, mano? Olha. Brocava. <risos> mano, tipo assim, o bagulho é esse Sinistramente da hora. Valeu. Tipo assim, sinistramente da hora, porque eu não tô acostumado a vir pra praia. E aqui, mano, realmente a galera para ó, igual os polícia parou, A polícia um parou pra gente passar e deu joinha. Tipo, mano, é muito se da, da fosse hora em a praia. Só, pô, não, tinha limpa. não, fosse de em São Paulo, os caras me atropelavam. olha só, e assim encerramos o vídeo de hoje. Muito alcoolizado. Ah, <risos> é isso mesmo, é. Vamos ah, tentar assim comprar, porque o caminho, né? todas as ruas são iguais e eu não sei como vai é funcionar as coisas. É é um isso. beijo.